direi a vocês até mamado a disse coronavírus é um bauá teré peninina vi vihasome me vi vihasi ganha queira vi vihasome mani vi vihasi ganha masã vi vihasi na vi vihasome coronavirus meio dia